Vamos trabalhar bem os peitorais, como levantar o peito, que está ficando caído, flácido. Eu irei ensinar algumas dicas sem peso algum, somente o peso corporal. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toca naquele quadradinho ali, isso aí, toca nesse quadradinho, inscreva-se, tocando também no primeiro sininho para receber todas as notificações. Primeiro exercício. Primeiro exercício. Mas assiste até o final, que no final tem a receita, tá? Que vocês me pedem para dar uma secada na gordura e ainda ficar melhor ainda. Vamos lá. Pés paralelos, a largura do quadril. Vai posicionar ambas as mãos dessa forma. Assim. Fechou? Coloca a mão acima da sua cabeça. Dessa forma aqui mesmo. Isso aí. Não é para fazer aquela dança. Não, não é isso não. É só fazer aqui, agora você vai fechar os seus braços comprimindo bem o peito e encostando o máximo possível os seus cotovelos um próximo do outro com a mão na cabeça abre, isso abriu, fechou abriu fechou abriu fechou sentiu A região do seu peitoral Se você não sentiu Essa região aqui do meio do seu peitoral Sendo comprimido Sendo trabalhado É porque você fez errado Então você tem que sentir essa região Não pode sentir nenhuma outra tá? Tem que ser essa região então, Vamos lá? Mais uma sequência Colocou a mãozinha, deixa eu ficar assim enviesado Para você poder visualizar Abriu Fechou Abriu Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Esse foi o primeiro exercício. O segundo exercício que eu vou ensinar, ele é um exercício que requer você fazer o seguinte, olha só. Ambas as mãos assim, faz assim, isso, fecha. Agora você vai virar ambas as palmas das mãos, uma voltada para a outra. Mantendo os cotovelos assim, elevados, a linha quase dos seus ombros. Cotovelos não estão caídos. Cotovelos estão elevados à linha do ombro. Vou ficar aqui assim para você ter uma visualização melhor do movimento. Você vai fazer o seguinte, ó. Desencostar ambas as mãos, projetando os cotovelos atrás. Joga o máximo que puder os cotovelos atrás, sentindo bem as suas costas, e como se o seu peitoral estivesse rasgando, abrindo. É isso aí, ó. Jogou, volta à posição inicial. Atrás, posição inicial. Atrás, posição inicial. Deixa eu dar um recado, que esse recado é de suma importância para você. Se você tiver silicone, feito alguma cirurgia, algo, tem que ter sempre a liberação do seu médico. Converse com o seu médico. Para saber se esse tipo de atividade física está liberado para você, tá bom? Se você tem prótese mamária ou tem algum outro motivo é, que tenha sido, ou tenha sido implantado, ou tenha sofrido uma intervenção cirúrgica, converse com seu médico. Isso é muito importante. Posicionou? Contagem regressiva e 3, 2, 1, abriu. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá doendo, 11, 12. Só saíram 12 repetições, já comecei a sentir bem essa lateral aqui, principalmente essa parte aqui abaixo da axila. Já sendo bem trabalhada. Vamos fazer um outro exercício também que vai trabalhar bem os seus peitorais. Vai entrelaçar ambos os dedos dessa forma. Ó. Entrelaçou ambos os dedos. Você vai colocar os cotovelos, a linha do seu ombro, trazer assim, a sua mão entrelaçada aqui na linha do ombro. Vai fazer a extensão do braço à frente, projetando o peitoral. Volta. Extensão do braço. Volta. Extensão do braço, volta. Sempre mantendo os cotovelos o mais estendido possível, tá? Sempre mantendo cotovelos estendidos. Vamos lá? Mantendo os cotovelos estendidos. Vai, força! Não deixa de fazer, não. Cotovelos estendidos. Isso. Sentindo bem. Trabalhando o máximo, que é para você sentir. Foi! Conseguiu sentir? Ombro já está doendo, peito já está doendo. Olha quanta coisa já estamos começando a sentir só fazendo esse exercício. Outro exercício, que também é muito legal de se fazer e trabalha bem os peitorais, é o exercício que é o seguinte. Ambas as mãos dessa forma. Aí você vai cruzar os braços assim, ó. cruzou, mas os braços têm que estar estendidos. Na verdade, essa região aqui, mamária, essa região peitoral, ela vai ser comprimida pelo lado da sua axila. Então, a sua axila vai estar comprimindo essa lateral do seu peito, projetando com que seus peitorais fechem aqui e essa musculatura trabalhe. Tá ok? Então, vamos lá: Projetou e 1 um, volta à posição inicial. 2 volta à posição inicial. 3 Volta à posição inicial. Quatro. Sempre contraindo o abdômen. Tá ok? Isso. Sempre esticado. Ó. E quanto mais você cruza, mais você trabalha o seu peitoral. Vamos lá. E sempre tentando manter o peitoral à frente. Quando você cruzar, não deixa fazer esse movimento aqui não. Sempre faz o seguinte. Ó. Peitoral à frente. Cruzou. Cruzou. Só esse movimento. Vai lá. Isso! E no final tem a dica da nossa receita para ajudar você a secar. Hoje é com berinjela, fica até o final aí. Vamos lá! Isso! Sente! Sente! Isso! Trabalhar bastante. Sentiu? Trabalhar bastante o peitoral. Agora nós iremos fazer um outro exercício que também ajuda muito a trabalhar. É o seguinte, você vai... Abrir os seus dois pés dessa forma, abriu, mantendo sempre a largura do seu quadril. Aí você vai elevar os seus braços dessa forma, eleva, segura e você vai fazer esse movimento aqui, ó, à frente, volta, cruza, embaixo, direito, esquerda, em cima. Agora direito em cima, esquerda embaixo. Só esse movimento. Joga lá atrás, o máximo que puder, alongando bem a musculatura do peitoral, à frente, lá atrás, o máximo que puder, alonga bem o peitoral. Lembrando, quando você faz esse movimento, você além de trabalhar as suas costas, porque você vai contrair a musculatura das suas costas, você está alongando a musculatura do peito. Então, claro que você vai trabalhar peito, não é um treinamento somente de costas. Você não consegue isolar somente as costas e não trabalhar peito fazendo esse exercício. Vamos lá, mais uma dica? Então, mais uma dica aqui para você poder tirar o máximo proveito. Ó, ambas as mãozinhas assim na lateral da sua cabeça, dessa forma, e você vai fechar os braços. Fecha, tentando tocar o seu cotovelo um no outro, volta. Cotovelo, volta. Cotovelo, volta. Cotovelo, volta. Cotovelo, volta Cotovelo, volta Tá sentindo? Cotovelo, volta Cotovelo, volta Cotovelo, volta Se tiver muito fácil para você fazer esse exercício Eu aconselho você chegar a mão o máximo atrás possível E tentar fazer, ó certo? que eu cheguei a mão atrás, ó Pegando bem aqui atrás Na parte occipital da minha crânio. E eu tento fechar, eu já não consigo. Quanto mais à frente, mais fácil é para fechar. Gostou dessas dicas? Vai lá embaixo nos comentários e coloca qual desses exercícios foi o mais difícil para você. Se foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto. Ah, e outra coisa. Lá embaixo nos comentários, coloca também a sua cidade. Que isso é muito importante para eu poder começar a conhecer vocês. E até porque nós temos um patrocinador agora no canal vai viabilizar umas fichas de treinamento aí para vocês a preço de custo do site. Eu faço a ficha de treinamento, dou para essa empresa e essa empresa ela que vai viabilizar. Então, assim, uma coisa louca. Eles estão arrebentando, são umas calças que eu uso, inclusive vocês já viram, mas em breve irei dar mais informações. Papel e caneta, apostas. Bora, menina? Vamos embora? Pega aí papel e caneta para anotar esses ingredientes. Esse chá é um chá ou um suco, depende de como você queira, ele vai auxiliar muito você na hora de trabalhar e ter resultados reais. Ingredientes para fazer o nosso chá. Berinjela com limão para emagrecimento. Uma berinjela, então você vai pegar uma berinjela, um limão, um litro de água, uma colher de sopa de gengibre fresco ralado e... Se você desejar, eu não aconselho, você não conseguir aquele sabor ainda, você pode colocar um pouquinho de mel para adoçar. Aí o mel serve para adoçar, mas eu não indico, tá? Não indico colocar o mel, porque essa ideia não é adoçar. É você se adequar e se acostumar com o sabor natural. Vamos lá! Uma berinjela. Como é que você vai fazer? Você vai lavar bem, higienizar bem essa berinjela, cortar em cubinhos, colocar para ferver aproximadamente 15 minutos, então 15 minutos fervendo. Aí você tira esses cubinhos de berinjela, deixa à parte, aproveita só a água, mas você não vai jogar fora a berinjela, que você pode fazer um antipasto com a berinjela, isso mesmo, pode fazer um patê, alguma coisa, utilizando aquela berinjela, então não joga fora, reutiliza, mas a água daquela Daquela fervura que você fez, você tem que aproveitar. Aí você vai acrescentar nesta água, depois que a água esfriar, já estiver legal, ambiente, você adiciona aquele sumo de um limão, tá bom? O sumo de um limão e uma colher de sopa de gengibre ralado. Você vai aguardar pelo menos aí mais uns 15 minutinhos, a água estava fervendo, Aguardou 15 minutos, ela ficou ambiente, coloca o limão, coloca o gengibre, aguarda mais 15 minutos, ela vai esfriar. Você pode coar para tirar os pedacinhos de gengibre, caso você queira. Aí você coloca num copo com água e gelo. Pronto! Já está aí o seu suco ou o seu chá detox ou sua água detox. Não importa o nome, o que importa é é que a berinjela é rica em fibras, então ela ainda vai ajudar também a saciedade de você não ter aquela necessidade de comer o tempo todo. Mas lembre-se, o mais importante de tudo, todas as ideias contidas neste vídeo não irão substituir a sua ida ao médico para liberar e dizer se você está apto ou não a fazer atividades físicas, assim como o um nutricionista, para também dizer se você pode ou não utilizar as dicas contidas nesse vídeo. Muito obrigado por você assistir a mais esse treinamento. Valeu a pena, trabalhou muito o peito. Até nosso próximo encontro!